Sejam bem-vindos em mais um quadro A Minha História e que a paz de Cristo esteja sobre todos vocês. E hoje, aqui na Minha História, nós vamos ouvir um pouco da história de uma pessoa, eu falo que todo mundo é especial, já falei isso, mas ela é especial e principalmente no meu coração. Ela é, né antes de ser uma mulher de Deus, uma, mulher, uma das mulheres mais fortes que eu conheço, ela é uma amiga íntima. E nós estamos aqui para ouvir um pouquinho da história dela. É a Claudiane Alvarenga. Claudiane, seja bem-vinda. A Claudiane é a esposa do Renato Teixeira, do Rafa, do Rafael e do Tiago, do Titi. Sim. Ela é membro da Assembleia de Deus, Caratinga, congrega no Tempo Central. E Claudiane, mais uma vez, seja bem-vinda para poder compartilhar um pouquinho. Obrigada, paz a todos. É um prazer poder testemunhar e falar desse Deus maravilhoso que a gente serve. Falar de Deus e falar um pouquinho do que ele fez, né, Cláudia? Do que ele tem feito. E do que ele tem feito, né? Do que ele tem feito. Do que ele tem feito. Esprecer errado que ele fez, não, né? Porque tá sempre fazendo. Tá fazendo, sempre fazendo. Sempre. E, né, eu não canso de ouvir seu testemunho e toda vez, assim, eu não sou uma pessoa que me emociona muito, muito emotiva. Não que eu não me emocione, mas... Até antes eu já estou emocionada, porque toda vez eu choro, gente, é assim. e Porque é muito lindo e eu espero que esse testemunho possa edificar muito a vida de todos vocês e que vocês possam compartilhar depois com as pessoas. Cláudia, vamos lá. Você nasceu num berço evangélico cristão? Não. Não? Não. E como que foi a sua vida, vamos começar assim, como que foi a sua vida... Até a chegada do seu segundo filho, do Tiago. A minha vida era uma vida, digamos, como todas as outras, comum, com correrias, praticidades, na qual eu tinha o controle de tudo, achava que tinha né? o controle, buscava né? é, desenvolver os meus sonhos, corria atrás, fizemos faculdades juntas. Verdade. Então, eu... Buscava realizar as minhas metas, né? mas não conhecia o Senhor. E era uma vida, para o mundo hoje, uma vida normal. É, era uma vida dentro normal. Dos é, dentro dos padrões normais. Isso, dentro dos padrões normais. E teve o Rafa, né? seu primeiro filho. Eu casei filho. com o Renato, né? Uhum. nós tivemos o nosso primeiro filho, que é o Rafael, que hoje tem 13 anos. E tivemos o nosso filho, segundo filho, o Titi, o Tiago, que tem 11 anos hoje. E foi a partir, né, é, da vinda, da chegada do Tiago que a minha vida começou a mudar, né? A gente, eu falo assim, que eu programei a minha vida num castelo, mas eu esqueci dos alicerces, né? Meu castelo era na areia. Era na areia. Então, assim, com as situações do Tiago, por que eu falo do Tiago? É, até então a gente era uma família comum, a gente casou, nós tivemos o nosso primeiro filho, a gente se programava né, em ter o segundo. E quando o Tiago veio, o Tiago veio diferente. Né? A gente começou a perceber que o Tiago ele tinha algo diferente. Quando o Tiago nasceu, daí quanto tempo você percebeu que o Tiago tinha algo diferente? diferente. Bom, o Tiago, ele se desenvolveu normal, assim né, como uma criança, normal até um ano. A partir de um ano, um ano e dois meses, ele começou a apresentar algumas características e alguns comportamentos, assim, que me chamavam a atenção. Na verdade, assim, aquela condição de coração de mãe, né? A gente fala assim, será? Será que tem algo diferente nele? Eu via e buscava respostas, assim, ah, ele vai desenvolver. Lógicas, assim, é... né? Aí perguntava pra alguém, não, é comum, assim, o que que era comum? O Tiago era uma criança com um ano e três meses, extremamente hiperativa, era uma criança que não dormia. E apesar de muito novinho, ele uhum. tinha, assim, reações que a gente não entendia, né? E você já tinha um parâmetro pra Sim. comparar, que eu falo Sim. assim, por causa do Rafa, do Rafa. porque o Tiago era o segundo. Sim. O Rafael é aquele filho, assim... Muito tranquilo, sereno, sempre foi, desde bebezinho. Eu até falo assim que a gente não se importou né, com a, com a rapidez do segundo que veio, porque a gente falava assim, nossa, a gente pode ter dez igual o Rafa, porque o Rafa era uma criança muito tranquila. Aí, mas aí depois, porque um ano é muito novo ainda, né? um ano e dois meses. Sim. Mas você, no fundo você já percebia. Sim. Aí você começou, a partir daí, com quanto tempo que você procurou, uma ajuda. Uma ajuda. Uma ajuda é porque no... assim, é, na verdade, com um ano e dois meses, a gente já começa a observar que a criança tem um desenvolvimento ou lento, ou que ele não está desenvolvendo, às vezes, você tem várias amigas, todos têm filhos mais ou menos na mesma idade, só o seu não corresponde àquele padrão das outras crianças. Então, com um ano e dois meses, a gente já começou a perceber, com um ano e nove meses... Nós procuramos um médico, um psiquiatra, né, que nos falou que o Tiago apresentava algumas características do autismo. Então, naquele momento, foi um baque. A gente negou, né, a gente não aceitou. Procuramos segundas opiniões, terceiras, fomos a, a Belo Horizonte, buscamos ajuda com amigos que são da área de saúde, para nos explicar o que, que era o autismo. Até então, a gente nem nunca tinha ouvido falar sobre o autismo. Até então, era uma realidade lógica. Claro. É, muito. Muito longe. Não existia, né? A gente, assim, porque na, na minha família, né, não tinha ninguém com nenhuma deficiência, nem da família do meu esposo, assim, né, no caso de autismo, ou as outras crianças que têm Down. Então, a gente, para a gente era novidade aquele assunto. Né? E tem essa fase mesmo, né? Você falou assim, que não acreditava, é. teve que buscar outras Sim. opiniões, outros especialistas. É, é, na verdade, assim, é, é um choque, né? É é um muito choque. grande. Então, você quer é, procurar uma resposta que o médico tá errado, né? Tipo assim, não, o médico, o que é que ele, ele, errou, é? ele errou, né? Meu filho... Apesar de ter é, atraso de linguagem, de ter um comportamento diferente, ele não é uma criança autista. Porque a gente tem um péssimo hábito. Quando a gente recebe um diagnóstico, né, de um médico, o que, que a gente faz? A gente vai pesquisar o que, que é aquilo. E hoje, então, é muito né? fácil, né? É muito fácil. Você digita lá e aparece tudo. E depende do lugar, do texto, da reportagem, né, que você lê, você fica muito assustado. Demais. Muito assustada. E o autismo, ele é, é comportamental, né, Cláudia? Sim. Ele é uma coisa... Um, é comportamental, ele não está envolvido com a genética. Não, não. O autismo, ele... as crianças é, que são diagnosticadas com autismo, elas têm problema na fala, alguns têm problema motor, e tem problema também, o principal é comportamental. E até aí... A sua vida começou até então, aí de repente, tá? Né? Aí a minha começou, vida mudou, mudou. praticamente tudo, tudo, né? Deu um giro de 360 graus, né? Completamente, eu me vi assim, sem chão. Sem chão. Porque, na verdade, a gente começa a ficar, a gente fica deprimido. Eu fiquei triste, eu me lembro que num desses médicos, né, que a gente levou o Tiago em BH, ele olhou pro Renato e falou assim, olha... É, o seu filho vai ser seu eterno amigãozão. Não precisa esperar muito dele, porque geralmente essas crianças não desenvolvem muito. Aí você olha para uma criança linda, com apenas dois anos de idade, e uma pessoa já determina o que ele vai ser ao longo da vida, tirando toda a capacidade de. Essa, essa palavra dele. amigãozão. Ô, oh, Carol, oh, me pesou demais. Assim, eu Assim, por que, que eu lembro? A gente foi em vários médicos que disseram, né, que o Thiago... Ele tinha autismo. Ele foi diagnosticado. O que me chamou mais atenção nesse médico foi a forma como ele falou. Ele tirou, assim, todas as expectativas nossa, todas as nossas esperanças. E foi nesse momento, assim, que eu me lembro muito bem, que eu entrei no elevador e eu desabei. Eu chorei muito. A Renata, minha mãe, o Renato segurando o Tiago. Eu fiquei, assim... Sem chão. Sem chão. Eu, eu chorei muito, assim... Foi nesse momento que eu comecei a ficar muito deprimida. Porque a vida da gente, como você disse, mudou muito. A gente, Aí eu tinha que cuidar de uma criança, que eu não sabia como cuidar dela. Você era muito nova. Eu era muito jovem. Aí os meus planos e os meus sonhos ficaram para segundo plano, porque nesse momento eu precisava de ser mãe. E eu estava sendo mãe sem saber o que fazer. Eu estava aprendendo, a, naquele momento, a aceitar primeiro o diagnóstico do meu filho e saber qual que era a maneira de ajudá-lo. Isso é muito dolorido. É, é muito, gente. Se você olhar para um filho, porque quando a gente está grávida, né? Que a gente está gerando o filho, a gente começa assim... Ah, porque quando ele crescer ele vai ser assim. Ah, porque eu vou levar eles em tal lugar, eu quero que ele conheça a, a família, que ele brinque, que ele tenha amigos, que ele vá para a faculdade. A gente já faz, a gente planos, já começa né? a programar, né? E aí, de uma hora para outra você olhar o seu filho e falar assim. Mas o que vai ser dele? E, e o que que acontece? E esse no autismo? processo foi longo, né? Claro. Foi muito longo. Eu lembro pra que você mim. entrou num quadro de depressão. Tive, eu tive uma depressão assim muito grande, porque o que que o que que acontece? O autismo, ele, o Tiago tava com dois anos. Então, ao invés dele melhorar, tipo assim, não, eu sei o que ele tem. Então agora eu vou tratar. Ele só foi piorando, porque ele foi apresentando os quadros. Cada vez estereotipias a criança com autismo. Ela, por exemplo, ela pega é, objetos, né? E fica rodando os objetos. Ela tem estereotipias de, de, de ficar balançando as mãozinhas. São os tiques, os... né? É, são as estereotipias. Tampam os ouvidos. Então, assim, elas não conseguem brincar, não conseguem socializar. Elas não sabem, por exemplo, a gente ia viajar com o Tiago. Aí a gente chega no hotel, aí tem o um chuveiro. Água quente, água fria. Ele ligava a água quente e uhum. entrava. E queima. Cara. E muito queima. Quente. Então, assim, era uma vigilância constante. O Tiago, fogão, geladeira, toma cuidado, o que, que pode comprar, o que, que ele pode... Eu me lembro muito bem de uma cena, assim, desesperadora, que eu tinha colocado, mania de limpar a casa, né? Tinha colocado no ralo, é, para limpar aquela soda. Soda cáustica. Soda cáustica. Aí ele colocou a mãozinha e passou na boca. O Renato, assim, no... no num movimento de desespero, na hora que ele pegou ele, ele sentiu o cheiro, aí ele chupou mesmo, colocou ele na boca dele, chupou e cuspiu. Porque se ele engolisse aquilo, ia ficar pior. Aí eu falei assim, aí a boca do Renato ficou toda queimada. A Renato falou assim, eu prefiro que eu fique com Sequela do que com ele, porque ele já tem as outras situações dele. Então assim, aí eu entrei realmente num quadro de depressão, porque, como eu disse, eu não consegui fazer mais nada, Tiago não dormia até os quatro anos. O Tiago não Sim. dormia. Você lembra que eu te contava isso? Então assim, não é uma coisa assim. Ah, criança especial, vou dar um remédio, ela vai melhorar. Não. Todos os dias você tem uma rotina. Todos os dias você tem desafios. Isso é muito difícil porque a gente cansa. E aí começa aquelas situações. Você já não mais. Você não sai mais. Você já não tem mais vontade de relacionamentos. Às vezes, né, assim, na minha situação, uma grande parte dos amigos vão embora, porque a gente já não encaixa mais nos padrões. É, eu e Renata, a gente gostava muito de sair. A gente saía muito, a gente tinha muitos amigos, e aí a gente já não encaixava mais nos padrões. E a gente ficava, assim, eu te falo que eu ficava, assim, deprimida também. De olhar, às vezes, as outras crianças desenvolvendo. aconteceu de ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo foi muito difícil, então assim, e aí com mais ou menos uns quatro anos, uma amiga minha de Belo Horizonte falou que eu precisava fazer o um mapeamento genético no Tiago. Mas aí você já tinha conhecido o senhor? Claro? Não, foi assim, foi nesse momento que eu percebo assim que, eu já estava mesmo nos planos do Senhor, o Senhor tinha algo muito forte para nossa nossas vidas. Estou pensando filhas. nisso assim, porque o Renato veio de um berço sim, cri sim. Né? cristão evangélico. Isso, eu, eu não. Tinha muita oração ali, tinha. né? <risos> então Glória ele sabe que ele ia voltar. Sim. Mas hoje eu penso, pensei isso hoje. Que como a sua irmã deve ter orado também pela Sim. sua vida, né? Para Deus se alcançar. Ela, ela sempre fala isso comigo, que ela deu um testemunho e ela falou que a gente nunca pode desanimar da oração. Que ela orou para mim mais de 15 anos, porque ela era uma mulher que queria que eu conhecesse o Senhor. E ela falou no tempo certo, da maneira dele, ele vai trazer ela. E aí foi assim, isso que eu vejo assim, que esse momento do mapeamento genético foi um momento decisivo. Por quê? Nós levamos o Tiago no mapeamento genético para fazer no um geneticista. Uhum. E aí nós fizemos o primeiro exame no laboratório, ele não aceitou esse exame. E esse exame não deu nada. Eu falei, tá vendo, Renato? Tiago não tem nada. Ele só é autista, não tem mais nada para acrescentar aí. Aí o geneticista não aceitou, ele falou comigo assim, olha, pelo que eu tenho analisado seu filho, aí olhou as mãozinhas do Tiago, olhou a orelha, ele parece que tem uma síndrome bem rara. Eu falei, senhor, que síndrome é essa? E ele fez o, o pedido, pela, aquele documento da Unimed, para liberação, uhum. e lá estava assim, síndrome Smith-Magenz, Cromossomo 17, ele ligou para a responsável do laboratório e falou assim, e era um, um, um senhor já, um geneticista assim, muito é, conceituado, ah, muito experiente. íntegro, sim, ele falou assim, você vai neste laboratório que ela vai estar esperando você. Carol, antes de ir, mais uma vez eu no Google, digitei o que era Smith-Magenz. Aí, de fato, eu acabei de ir pro poço. Assim, Smith-Magenz é uma síndrome muito difícil, é a síndrome na qual é, tem uma transformação no rosto, as crianças têm uma deformidade muito grande quando elas vão crescendo. Então, assim, a foto eles associam a criança, a partir do momento que ela vai desenvolvendo, no final, com 16, uhum. 17 anos, elas parecem o fofão, literalmente, assim, as bochechas muito grande o lábio caído, a sobrancelha toda junta. E aí, assim, eu fiquei desesperada, porque o autismo, ele não tem uma, uma deformidade física, não. né? Uhum. Mas aí eu pensei, uma deformidade física, mas e aí, somado com comportamental. com comportamental, com a deficiência intelectual, né? Eu falei, Senhor, não é possível. E aí falava muitas coisas sérias. Aliás, eu não falava o Senhor. Eu falava assim, não é possível, possível, né? Porque eu não conhecia o Senhor. E aí, eu fui. Eu falei uma besteira muito grande na época. Eu falei assim, eu até me emociono. Ai, como a gente é. Eu falei assim, Renato, Tiago não tem isso. Porque se o Tiago tiver, eu me jogo aqui desse prédio. Olha a besteira que eu falei. E nós estávamos assim, num prédio do sétimo andar de uma amiga minha, de uma grande amiga. Que me ajudou muito. Foi assim, um irmão para mim. Muito. Foi a, a que não me abandonou. Ela cuidou muito de mim, ela é esposa. E aí fizemos. Viemos embora para Caratinga, falaram comigo que depois de seis meses chegava o resultado. Durante esses seis meses, é, eu recebi uma visita de um homem que conhecia a palavra do, do Senhor. senhor. Cláudio aí que você começou a conhecer o Senhor. Sim. Aí nós vamos por um breve intervalo. E a partir, né, no segundo bloco, pessoal, nós vamos voltar e ela vai dar continuidade aí, da partir do momento que o Senhor entrou na vida dela, da família dela. Até daqui a pouco.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 De volta e vamos continuar ouvindo né, a história da Claudiane. Cláudia, nós tínhamos parado ali quando foi uma pessoa na sua casa. Sim. Te apresentar esse Deus. É, é na verdade, é, era na hora do almoço, né? Então, assim, o Renato não estava, estava eu e minhas funcionárias e os crianças e chegou. E, a gente, e eu, assim, nunca tive o hábito de receber ninguém na minha casa para levar uma palavra, para orar, a não ser sempre a minha irmã e meu cunhado, né? Sim. Que nessa época já estava me ajudando muito. Uhum. Mas é, chegou este homem e falou comigo, sabe? Perguntou como é que a gente estava, orou pelo Tiago. E falou comigo assim, olha, você é, tem que buscar aquele que pode todas as coisas. Se o seu filho tem esse diagnóstico... Peça a Deus para que Ele possa te dar o melhor caminho, para que Ele possa fazer pela sua vida aquilo que você já não consegue fazer. E Carol, eu estava tão quebrada por dentro, eu estava assim, tão frustrada, tão deprimida, que aquelas palavras elas, me encheram de esperança. Mas... Eu fiz, assim, foi um comportamento meu, assim, na hora imediatista, de que, Se você está me falando desse Deus, né? Que pode, que tudo. pode todas as coisas, eu vou buscá-lo para curar o meu filho. E se ele curar o meu filho, eu servirei. Essas foram, assim, um, não foram as minhas palavras, mas foram os meus pensamentos. E eu acho, assim... Foi muito interessante, porque naquele momento eu, fui, eu quis fazer uma troca com o Senhor, né? Que é normal. E, que é normal, mas... Um assim, comportamento normal Um comportamento, gente, é... Né? Mas assim, que hoje eu falo assim, Deus, é porque eu não te conhecia. Porque eu nesse processo eu que eu comecei a buscar isso. né, o Senhor, e aí eu comecei a buscar mesmo. Meu cunhado me deu uma Bíblia, foi a minha primeira Bíblia, quem me deu foi meu cunhado, pastor Zé Maria, um homem de Deus... <risos> Ele. ele me deu a Bíblia e falou, Cláudia, busca nessa Bíblia. Busca, porque essas palavras, aqui tem as palavras de vida eterna. Você vai sentir a paz que você precisa de sentir. Nesse meio tempo, o Tiago estava indo à escola, mas tinha comportamentos muito difíceis. Então, o que, que eu fazia? É. Eu levava o Tiago para a escola e ficava com ele. Eu lembro desse período. Você lembra? Lembro. Ai, Senhor, como era difícil. Doía. Por, não, doía a demais. gente também, de ver. É, e a gente... Era uma luta constante, assim, porque para mim era uma tortura mesmo, porque eu sabia que ele precisava de ir à escola, mas ele ainda não tinha conhecimento do que que era a escola, de como ele teria que comportar. Eu levava. A professora dele, assim, as professoras do Tiago, graças a Deus, o Senhor sempre, assim, foram mulheres mesmo que eu acredito que Deus colocou sabe, para cuidar do Tiago, porque todas tinham um carinho muito com grande Deus. por ele, elas se esforçavam muito, sabe, para que o Tiago pudesse aprender a relacionar com as outras crianças, mesmo ele não sabendo como fazer. Mas eu ficava muito insegura, porque o Tiago gritava, porque o Tiago saía correndo da sala o tempo todo, porque o Tiago queria o lanche do coleguinha, então o que que eu fazia? Eu ficava sentada nas escadas da escola. E quem que era minha companhia? Quem que era a minha companhia? A palavra. E eu comecei a buscar o Senhor. A ler a Bíblia. A ler a Bíblia. Ali nas escadas. Ali nas escadas. E assim, e durante esse processo, chegou um, um, uma mensagem no celular falando que a gente ia ter que fazer a contraprova do exame do Tiago. Até é, então você ainda não tinha o resultado. Não tínhamos o resultado. Aí eu falei, nossa, mas tem seis meses, agora eles querem mais um exame? Porque era realmente uma síndrome rara e o laboratório, ele precisava ter 100% né, de certeza. Aí fomos novamente. Olha, a gente saiu daqui de Caratinga lembro direitinho. Num sábado, com um carro emprestado, que a gente tinha vendido nosso carro para a gente comprar, na época, um lote. Aí o amigo do Renato prestou um carro. Aí nós colocamos a cadeirinha do Tiago, essa cadeirinha, ela uhum. não encaixou no carro, então ela, nas curvas, ela vinha e ficava em cima de mim o um tempo inteiro, o laboratório só ficava aberto até as 11h30. 11 nós chegamos na porta do laboratório, o Renato não sabe andar muito bem em BH, chegamos, tinha uma vaga que dava pro carro. Faltando cinco minutos o laboratório fechar, assim, sabe aquelas coisas uhum. assim, que é muito de Deus, porque tinha que fazer, fizemos o exame, voltamos para Caratinga. E eu na mesma batalha de sempre com o Tiago, na escola, o comportamento, é, levava alguns profissionais, assim, e é muito triste. E hoje, assim, até eu entendo, assim, alguns profissionais desistiram mesmo de atender o meu filho. Outros me orientaram que ele não tinha condições de estar numa escola regular. Isso, hoje você vê que são as dificuldades que, que toda mãe, toda mãe que tem toda uma criança mãe. especial Passa. Passa. Não, eu, não, eu não sou eu, são várias, eu tenho amigas assim, que passam com situações até piores. Ô, oh, Clau, e essas dificuldades, a gente, você também vê, eu vejo muito, algumas têm um preconceito. Sim. Mas algumas são falta de preparo, não são? Sim. Na verdade, o novo incomoda, e né, não o diferente... Preparados. E a falta de instrução, de estudo. Às vezes até o profissional mesmo não está preparado para lidar com isso. Exatamente. Então, assim, se você não está preparado para aquela situação, como que você vai reagir? né? Então, as pessoas tendem mesmo a errar, porque elas não sabem por onde começar. Mas, enfim, aí o Tiago ia para escola, ia a Claudiane, a Bíblia. E aí chegou o resultado do exame. A contraprova. A contraprova. E nesse meio tempo, eu já estava... Conhecendo novas pessoas, essas pessoas cristãs. Mudando o, o, o, o círculo ali. O, é, o ciclo de, de amizade, é, os lugares aonde eu estava indo. Eu, ta, eu tinha muita sede do Senhor. Porque cada vez que eu abria a Bíblia e eu olhava e falava assim, gente, é possível. É possível esse Deus mudar a minha história. Eu preciso saber mais dele, eu preciso conhecer. Então eu comecei a ter muita sede de Deus, muita sede. Então eu comecei a mudar meus hábitos, costumes, né? Assim, amizades também, foram assim, surgiram assim mulheres de Deus mesmo para me dar um ombro, para me escutar, para me orientar, porque eu era nova, né, na fé, na caminhada. E aí chegou o exame. Chegou o exame, eu estava na loja e aí eu peguei o, o envelope do laboratório e só quando suas pernas começam a tremer? Comecei a tremer e assim, eu já estava praticamente nesse meio tempo conseguindo vencer a depressão saindo. É, é, porque quando eu tive depressão, assim, eu, o meu cabelo é muito pouco, mas ele afinou muito mais, meu cabelo caiu, eu tinha hematomas, você, muito magra, você lembra? É. Eu perdi muito peso. E eu não sei como é que você dava conta de carregar o Thiago Sim, ali, ele era muito pesado. pesado. Ele, era, ele sempre Nossa, foi menino, eu, né? Eu, o eu, Renato é muito alto, é, ele o Thiago passou, também é muito é, alto, Renato. grande. Eu, eu, eu, eu, eu tinha, assim, a, a situação da depressão é muito difícil, sabe? É muito difícil. Eu não queria estar daquele jeito, mas acabava que aquela tristeza, ela me tomava conta mesmo. Nesse momento, eu já estava começando a, a, a não sentir mais isso, porque o Senhor estava ali cuidando, trabalhando de mim, em mim. E aí eu abri o envelope. Abri o envelope e tinha dado positivo. Eu olhei para o Renato e falei assim, Renato, Realmente ele tem essa síndrome. Ou seja, eu tinha um menino autista e com uma síndrome que chama-se Smith-Magenz, rara, que aqui no Brasil ela não é estudada, até então não estava sendo estudada. Então não tinha nada para o médico me falar. Eu fiquei assim, na hora, assim, foi aí que eu comecei a entender o que é a paz do Senhor. Mesmo em momentos tão difíceis. Quando eu abri esse envelope, que eu estava tremendo, e que me veio aquelas, aqu aquela, aquelas sentimentos que eu sentia assim, né, de depressão, que eu ficava muito trêmulo e tudo, eu lembrei das palavras que eu tinha falado naquele dia. Aí eu falei assim, eu orei e falei assim, Senhor, o Senhor me perdoa? Porque um dia eu falei que eu não queria viver, se meu filho tivesse isso daqui que está escrito. Mas hoje eu quero viver, eu tenho sede do Senhor, eu aprendi que o Senhor pode me dar força para cuidar do meu filho, pode curar o meu filho, está nos planos do Senhor, me ajuda, me perdoa, porque eu não te conhecia, então eu falei aquilo, mas hoje eu quero viver para me cuidar do Tiago, eu só peço que o Senhor me dê estrutura, sabe? Me, me ajuda e não me deixe pecar contra Ti, quando eu entrar em, em, em situações difíceis com o meu filho. E aí, na hora, Carol, assim, o Renato, ele tentava, né, ser mais forte do que eu, porque já eu estava toda quebrada, como que ele, né, também ficaria daquele jeito? E a gente foi tentando, né, cuidar do Tiago, aí apareceram pessoas para me ajudar, eu arrumei uma menina muito bacana que ela se chama Jaqueline na época a Jaque <risos> é a Jaque ele que fala ele com ela é, com a, a Jaque. Jaque e eu aí, sei aí dizer, ela estava comigo você lembra que ele queria ir na Jaque que ele falou queria na ele Jaque ele Jaque. lembra acho que nós passamos em frente onde ela mora é, ele tem a memória muito boa e aí a Jaque começou a me ajudar a cuidar do Tiago essa professora me indicou tratamentos fora eu fui três anos e meio para Ipatinga Toda semana, duas vezes na semana, numa clínica, assim, muito boa, de pessoas que me ajudavam, que me entendiam, sabe? E aí começou a mudar a história do Tiago. É. Mas mudou, Carol, porque eu mudei. Porque o meu marido mudou. Porque o meu lar mudou. Porque o Senhor entrou na minha vida. Porque senão eu não ia suportar. E o Senhor fez a obra completa. Ele tem feito, Ele tem me dado assim, eu te falar que eu não sofro, claro que eu sofro. Claro que às vezes, por exemplo, quando eu venho à igreja, né, o meu, minha vontade é trazer o Tiago na igreja e vou trazê-lo. Ah, é assim, mas quando a gente vê todas aquelas crianças, né, no louvor e tal, eu falo, Deus, que dia, sabe, dói. Mas ele sabe de todas as coisas, eu confio nele, um dia desse a gente tem vivido algumas situações difíceis, com a pandemia. As crianças especiais, elas, elas precisam de, de, de lugares para elas interagir. brincarem, interagir. elas têm dificuldade de em presa. Então a gente tem passado por algumas situações difíceis. Aí eu falei com o Renato, eu falei, Renato, eu creio no Deus que pode todas as coisas, se eu não crer que o Senhor tá cuidando agora, para que, que serve? Eu, servir, eu, eu, eu tenho certeza disso, Carol, assim, por pior que seja a situação, eu sempre consigo olhar de uma outra maneira hoje, porque eu vejo Deus na minha vida, na minha família, na vida do meu esposo. É, tem mães que passam por situações muito piores do que a minha, que tem assim, momentos com as crianças muito difíceis, mas eu tenho algo diferente. Qual que é esse algo diferente? Que é o principal, é Deus. É Deus, você tem sabe? a paz de Cristo. Eu tenho a paz, assim, tem dia que eu choro, choro, choro, choro, choro e falo assim, Senhor, eu só vou se o Senhor não for comigo. Ou, senão, você não sabe me dar colo, sabe? Aí eu pego, eu, eu, eu tenho sabe? esse hábito, assim, eu pego o travesseiro e começo não. a abraçar, eu ah, Senhor, deixa eu te abraçar, eu na sabe? Cabeça, Porque eu preciso do, Senhor, do Senhor, Senhor, sabe? Porque eu aprendi a descansar no Senhor. Às vezes algumas pessoas acham, é um pouco, assim, absurdo, mas é porque não me entende, né? Eu falo assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. E, e, e sempre eu lembro, né, de Abacuque que fala, que ainda que a figueira não floresça, é, é quem passa, que sabe, assim, é quem sente dor e que fala assim, olha, eu estou sentindo isso tudo, mas eu creio no Deus, é porque a gente olha o Tiago hoje, eu só vejo melhoras, Cláudia, Sim. eu sei que tem N situações, Sim. né, uhum. e que você passa por uhum. N situações ainda, uhum. mas Sim. o Tiago, de, de não verbal, o Tiago hoje, o diagnóstico dele era não verbal. Sim, a gente, a gente tem um laudo do Tiago com 3 anos que ele seria uma criança não verbal, né, e agora o Tiago canta, ele fala, ele, fala ele, ele tá começando agora a formar frases, né? Porque a gente sempre fala assim, que com oito anos ele fala um Renato. Ele ora, gente. Ele ora. Quando ele fala alguma coisa <risos> errada, ele sabe ele que ele sabe. fica, Jesus amém. É Jesus amém. amém. Vamos orar. Que ele sabe. Ele, é, é assim, na hora, né? tanto do almoço quanto da janta, a gente sempre faz a oração Aí ele coloca os talheres pra gente, aí ele fala assim, vamos orar. Ô, Jesus, Jesus, amém. E ele sabe, ele, às vezes quando ele chora, ele fala assim, Jesus, acalma, acalma. Calma. Então, assim, eu creio que o Senhor, sabe, tá na nossa vida. E você fala assim, a gente olha pro Tiago fisicamente, a gente não vê uhum. nenhum aspecto de síndrome nele. Não, não é, vê. foi uma das coisas, ano passado eu fui no congresso, na USP, que tratava da, da síndrome Smith-Magenz, a geneticista veio né, dos Estados Unidos, e junto com a, o Hospital da Clí, das Clínicas de São Paulo, eles fizeram um congresso para essas mães aqui do Brasil. E aí ela foi mostrando né, o desenvolvimento e, e a mudança né, na fisionomia das crianças. Eu comecei a chorar, Carol, chorar, porque assim, o Tiago não tem isso. Isso, assim, o senhor preservou? Preservou, Preservou, ah, preservou Porque a gente sabe? olha a gente... Ele é a cara do pai dele, né? É, é não tem como. <risos> em tudo. tudo. Em tudo. <risos> ele parece muito com o Renato mesmo. Mas é interessante, ele parece muito com o Renato, mas, assim, todas as, as, as, as manias ou algum traquejozinho alguma coisa muito parecido comigo. A, a minha funcionária sempre fala isso, assim, a cara do pai dele... Mas é muito parecido com você. Eu falei, ah, que bom, ficou meio amei. Mas assim, e aí, Carol, é, o que que pra mim é muito importante, né? Quando eu a, aprendi que eu não vou é, deixar de seguir ao Senhor se Ele não curar o Tiago. Porque eu falo com Deus assim, eu amo tanto a Deus, minha dependência é dEle, eu não falo por falar, Ele me conhece. Ele conhece minhas orações. Eu já passei por outras situações muito difíceis também, tirando a questão do Tiago. Em todas, ele, sabe, trouxe a paz no meu coração. Eu não vivo mesmo sem servir ao Senhor do meu jeitinho, no meu canto, sabe? Pedindo ele socorro, força, me ajuda Deus. Eu não tenho capacidade para isso, o Senhor me capacita. É buscando. E uma das coisas, assim, que hoje eu, assim... Gosto muito e sinto muita vontade. É sempre estar ajudando as mães especiais. Eu sei. Né? Esse é um o palavra do o Senhor. Senhor pois né? Eu falo com todas elas. Olha, a caminhada tá difícil. Se você não tiver o Senhor, ela não vai ter jeito. Ela não vai, vai ter como. Cláudia, a gente não tem mais tempo. E depois eu vou querer que você volte. Para a gente tratar, para você poder falar para essas mães do que você faz, sim, do seu tratamento. projeto para inclusão das crianças especiais sim, na igreja, Você eu sei que tem um projeto lindo saindo. Sim. E para falar um pouco dessa inclusão social. Nós precisamos, e nós precisamos é fácil, da, né? igreja, da igreja, porque a igreja ela ajuda essas famílias a serem curadas no todo. Porque essas famílias têm muito preconceito ainda. Tem. E Até a... porque as pessoas não sabem lidar não com o que é diferente. É. E assim, um pai e uma mãe curada a criança ela vai ter um, um, uma outra vida uma outra, uma família curada Exato. porque uma, não é só a criança não é só a criança porque a, a família perde toda a estrutura exatamente então assim, Você tem é muito a importante a família também é, é muito importante que as famílias que os pais que as mães e que os irmãos eles conheçam ao Senhor busquem no Senhor para eles e para essa criança é verdade é fundamental vamos voltar a gente tratar disso. Com prazer. Eis-me Com pra... aqui. <risos> Espero, né, que o testemunho da Clau tenha edificado vocês e que o Senhor realmente ele traz paz. A sua paz que todo entendimento. Ele traz algo novo e ele cuida. Ele não prometeu que a gente não teria tribulações. Pelo contrário, né? Ele prometeu, ele, não, ele só ele disse, né? Só tenho bom, tenho bom ânimo. No terei as aflições. Mas tenha bom ânimo. Ele tá com a gente. Cláudia, eu te amo. Amo toda a sua família. Obrigada. Um abraço pro Renato. né? Um grande beijo, Rafa. E pro Titi, um abração. Titi, um beijão. Espero que vocês né? tenham gostado. E qualquer dúvida, se vocês quiserem entrar em contato com a Claudiane, Sim. entre em contato conosco. Sim, através que, da igreja. É através legal. da igreja, que ela né, pode responder qualquer Nossa, coisa. Nossa, com o maior prazer, falar. Se for caratinho, que falar para a pra pessoal, também. Quer falar pessoal, então, espero ter contribuído um pouco, né, falando da minha vida, desses momentos, né, na qual o Senhor tem me ajudado e que a gente tem que se agarrar à nossa fé e que a gente terá a vitória no Senhor. Amém.